Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um jeito fácil de fazer um exercício do Enem que fala sobre fóssil. Se você quer saber qual é esse jeito, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como ganhar tempo para fazer outros exercícios. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere que um fragmento fóssil de massa é igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é: letra A, 450; B, 1433; C, 11460; D, 17190; letra E, 27000. Vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar como resolver esse exercício. Bom, o exercício fala que para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta-minuto por grama. E que após a morte, a quantidade de carbono 14, ela vai reduzir pela metade a cada 5.730 anos. E está pedindo qual é a idade do fóssil. Então a massa do fóssil é 30 gramas e a radiação apresentou 6.750 emissões beta-por hora. Então a gente vai achar, não são 15 emissões para um ser em vida? Em vezes 30 gramas vai dar 450 vezes aqui não está em hora a gente tem que passar para minuto uma hora tem quantos minutos 60 minutos vai ser 450 vezes 60 então vai dar 27 mil emissões beta por hora então 27 mil emissões beta por hora é o início a primeira meia vida que é essa aqui, vai reduzir para 3.500. A segunda meia-vida vai reduzir para 6.750 emissões beta por hora. O carbono 14 reduz pela metade a cada 5.730 anos. Quantas meias-vidas a gente tem? Não tem duas meias-vidas? Então, é só multiplicar 5.730 por 2. Vai dar 11.460 anos que vai ser a idade do fóssil. Então, a letra correta é a letra C. 11.460 anos. Bom, espero que tenha gostado. Se você gostou, comente nos comentários, assine meu canal e até o próximo vídeo.